Oi, eu sou o Cup e eu sou uma pessoa trans não binária. Eu pessoalmente me identifico como agênero, prefixo A de negação, negando gênero, porque eu não me identifico como gênero algum, então homem não, mulher não, qual dos dois não. E uma dúvida que as pessoas têm quando pensam em pessoas não binárias como eu é como é a orientação de uma pessoa assim? Porque assim, o pensamento é esse. Uma pessoa homossexual, por exemplo, sente atração sexual por pessoas do mesmo gênero que ela. Então, se uma pessoa não-binária se disser gay, ela gosta de outras pessoas não-binárias? Como é que isso funciona? Qual é o nome que se dá? É confuso, não é? Pois depois desse vídeo não vai ser mais porque eu vou explicar um pouquinho sobre isto e também vou te apresentar alguns outros termos que talvez você não conheça. Mas não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar lá no Instagram. Então, os termos que mais temos costumes de ouvir não foram criados com a existência de pessoas não-binárias em mente. Eles sequer foram criados com a noção de que pessoas trans existem. Heterossexual e homossexual são termos que existem há muito tempo e sempre parte do pressuposto de que ela é ou homem ou mulher e de que ela se atrai ou pelo gênero oposto ou pelo mesmo. Então, no momento que reconhecemos a existência de pessoas cujas identidades estão para além do homem-mulher, é válido que existam outros termos que melhor se adequem. Então vou apresentar aqui algumas orientações sexuais que não partem do pressuposto de que você é de algum gênero específico e que considerem a existência de pessoas não-binárias na sua premissa. O que não quer dizer que só pessoas não-binárias podem se identificar dessas formas. Mas esses termos surgiram a partir dessa necessidade. Entende? Vamos lá. Yeah, yeah, yeah, yeah, Androsexual. O prefixo andro vem da relação ao homem, ao masculino. E a androsexualidade é a atração sexual por homens ou por pessoas que se relacionam à masculinidade. E da mesma forma há a a ginesexualidade. Por sua vez, o prefixo gine vem da sua relação à mulher e à feminilidade. Então, a sexualidade é a atração por mulheres ou por pessoas que se relacionam à feminilidade. Você vê que esses termos não partem da premissa de que a pessoa é qualquer coisa. É só e somente apenas por quem ela se atrai. E nota, você viu que eu disse a x ou a pessoas que se relacionam a x? Porque nem sempre é necessariamente sobre gostar de homem ou de mulher. Fechado nesse conceito binário da coisa. Existem pessoas que, mesmo não binárias, se relacionam muito com o conceito de masculinidade ou de feminilidade. E que são passíveis de ser atraentes para pessoas com essas orientações. Então essas orientações podem ser incluir pessoas não binárias. Elas acabam sendo mais tipo um direcionamento do que uma regra, inflexível. Mas, enquanto esses são sobre masculinidade e feminilidade, existe o escólio sexual ou heterossexual. Já neste caso, é atração sexual por pessoas que fogem do binário, sejam em suas identidades ou da forma com que elas se expressam. Escólio é um prefixo que significa curvo, torto, Desviante, no sentido de se desviar do binário. Algumas pessoas acham que isso pode dar a impressão de que pessoas não binárias são erradas. Então, preferem o uso do prefixo cétero, que significa outro. Pansexual já é um termo mais conhecido. São pessoas que sentem atração sexual por pessoas independentemente de gênero. Então não depende se ela se identifica dentro do binário, ou fora do binário, ou como ela se expressa. Esses elementos não são importantes para a atração, ou não, da pessoa pansexual. Pelo que eu disse no início do vídeo, talvez você esteja tendo a impressão agora de que a bissexualidade não inclui pessoas não-binárias e de que a pansexualidade inclui, mas dizer essa generalização é um erro. A comunidade bissexual tem uma história e esse termo, que no passado pode ter significado apenas dentro desse contexto binário, já foi ressignificado com o tempo. Eu já fiz um vídeo explicando sobre qual a diferença e onde está a semelhança entre os termos bissexual e pansexual. Então, se quiser entender mais, clique no card aqui em cima. Acho bom também fazer algumas considerações. Uma delas é dizer que quando nós buscamos nos rotular com alguma orientação sexual, nós estamos buscando tentar, além de nos entender em nós mesmos e nos reconhecer em outras pessoas, nos fazer ser entendido por Outras pessoas. Então, obviamente, também é uma forma de comunicação, nos fazer ser entendido, passar a mensagem, ei, é assim que eu sou, e a outra pessoa entender isso com um simples termo. Como é uma comunicação, reivindicar um termo específico pode ser um ato político. E o uso de termo que incluam pessoas não binárias é um passo para naturalizar a ideia de que pessoas não binárias existem. Porque, bem, de fato, nós existimos. Mas, ao mesmo tempo, não existe nenhum tipo de obrigação. Pessoas não binárias podem preferir usar o termo gay, lésbica em momentos por achar que vão ser mais facilmente compreendidas ou por outras razões. Depende muito. Né? Ainda mais se sua identidade estiver, de certa forma, próxima do binário. É isso, o vídeo acaba aqui.